todos os dias a esquerda irá brincar de resta um até que sobre ele Jair Messias bolsonaro hoje temos Nicolas Ferreira e ela a Bárbara te atualizei derrubados do Instagram no momento que eu gravo esse vídeo não sei se aconteceu em outras redes sociais um assunto que acaba de ocorrer mas podemos ter a certeza a esquerda não pode deixar a direita falar. Essa censura ocorre sobre duas pessoas que não são nada mais nada menos que os mais populares da direita. E quando nós estamos falando de populares, tá? Não estou falando também excluindo aí o Bolsonaro e Estou falando de influenciadores. Antes de Nicolas ser eleito, ele já era muito popular, inclusive em palestras. Agora, quando nós temos essas duas pessoas sendo censuradas, é o seguinte, o discurso popular está proibido. Se eles são aqueles que têm mais seguidores, mais views, likes, ou seja o que for, significa que eles mais representam toda a população. Não estamos falando aqui de pessoas que apenas estavam no lugar errado na hora errada. Não, são pessoas que... Influenciam, segundo a esquerda, milhares, se não milhões de pessoas E aí, cortando ele, claro, essas pessoas terão seus cérebros desligados E aí serão milhões de pessoas que não saberão para onde ir Até agora, a esquerda não entendeu como as coisas funcionam Talvez seja a queda deles na política no futuro Ora, vejam aqui, o cálculo está tudo errado eles acham que, Bárbara, te atualizei, nossa querida aqui, ó, que também teve o Instagram derrubado, ela controla a mente de milhões e bilhões de pessoas. Véio. Ela era a senhora dos Zergs, tem que eu colocar... Ela é Kerrigan, né? Bárbara, te atualizei, Kerrigan, e ela controla todos os Zergs, e ela controla todos os alienígenas, e assim, se você cortar ela, você corta o córtex de todos os alienígenas, e eles passam a correr por aí e se auto-explodem. Essa é como a esquerda pensa. E sabem por que eles pensam assim? Porque é assim que sempre funcionou a esquerda. Vejam, não tem nenhum, nenhum, nenhum, nenhum. Pode procurar mulher, homem, qualquer pessoa da esquerda foi criada na era da televisão. Todos eles têm ali pelo menos 40 anos, os mais jovens. A Haddad ali está entre os jovens na esquerda. Eles vêm vem de uma era que é completamente diferente da atual, onde se você não tivesse um coletivo por trás de você, ou um super partido, ou a televisão, ou um grupo político in, in, com claros interesses econômicos, você jamais teria alguma oportunidade de aparecer. Se você não fizesse parte de um coletivo, não tem chance. Hoje, estamos vivenciando uma outra era, a era da internet, esse status co coletivista provavelmente duraria para a eternidade se não viesse essa história chamada redes sociais onde de repente não importa quantos seguidores você tem o que importa é que é o que você fala e se isso ressoa em outras pessoas elas compartilham e esse compartilhamento acontece no WhatsApp que com Toda a força tentaram censurar. Não, derruba esse WhatsApp. Não, agora não pode compartilhar um negócio que já foi compartilhado várias vezes. É interessante de compartilhar, porque aí é muito perigoso, porque ela vai continuar compartilhando, e aí essas pessoas vão crescer infinitamente. Aí tem que censurar o WhatsApp o máximo possível, e diz que são robôs, e aí censura o Facebook, e aí censura o Twitter, e o YouTube, e o Instagram, e o Telegram, e vai censurando, e bloqueando, e é tudo que eles sabem fazer. E aí nós voltamos novamente à equação inicial. Ué, mas se são pessoas, se são indivíduos que estão ressoando com outros indivíduos, o que importa? É aquela pessoa que controla as massas e sabe o que está controlar a mente das pessoas por controle remoto ou aquela pessoa que é comum, que é a tia do Zap, que eu sempre falei com a Bárbara. Eu estou aqui no YouTube desde 2016, eu vi todo mundo chegar, certo? Desde o final de 2015, eu vi todo mundo chegar. Agora, quando eu vi a Bárbara de Florizel eu falei, nossa, é uma tia do Zap gravando, cara. É uma típica tia do Zap, que se informa através do seu celular, que não se informa através da televisão. Cara, é incrível, ela faz ali, edita tudo pelo celular. Você acha que a esquerda olha e fala, nossa, a Bárbara deve ter uma super mega produção por trás, né? um QG bilionário, deve ser, nossa, meu Deus, quem é o diário de soros dela, hein? Cadê o diário de soros da Bárbara? Aí você vai ver, ela gravar no sofá dela o que ela tá pensando e edita no celular dela. Como que uma pessoa pode fazer isso? Eu nem sabia que era possível. Certo? Os computadores aqui, mouse, teclado, um monte de coisa assim, vários programas, mano. Agora, no celular, eu não conseguiria. E é daí que as pessoas estão se informando. Não é mais pela televisão, só que é isso que tanto irrita esses jornalistas. É por isso que eles querem ficar criando matérias para tentarem nos derrubar e tentando colocar para a humanidade que somos os piores. Mas é o um coletivo tentando lutar para sobreviver. Porque quando você está falando de Rede Globo, SBT, UOL, CNN, você está falando de milhões. Hoje, porque eles são tão. Porque eles estão declaradamente um viés político? Pensem bem: se você é um jornal, seu interesse seria apenas atingir o máximo de público. Então você não tomaria partido entre Lula e Bolsonaro. Colocaria um palco ali, deixariam ambos se matarem e colocaria o máximo de views possível. Só que não é a Globo, a Globo e todas essas emissoras caíram, tiraram desse pedestal, saíram do pedestal? Porque não dá mais. Porque não cola mais. E aí eles precisam de outra fonte de renda. Quem é que os financia? Foram atrás de nossos computadores, nossos celulares, três anos se passaram. E até agora ninguém mostrou uma única evidência, um único crime, uma única fake news, uma única denúncia, uma única coisa errada que tenhamos feito nada. E Alexandre de Moraes continua dizendo que sim, existe, viu? Uma amiga minha foi atacada no Twitter. Eles completamente parecem viver em outro mundo, que nunca ouviram falar de redes sociais. Eu acho que, como o Alexandre de Moraes é um cara tão rico, tão poderoso, cheio dos Rolex, que ele não faz nada. Ele não coloca a capa dele, não coloca o tênis dele, né? Ele nem deve ter nem deve atender o próprio celular, ele nem deve entender, nem conceber o que é isso. É, na verdade, eu acho que esses caras têm ódio por celulares. Eu já vi uma vez o Dória ali atacando um militar, porque ele, né, o celular dele estava mexendo no celular enquanto ele falava. Tira esse daqui, tira essa porcaria daí, tá cheio de tuber disso daí, cheio de influenciador. É a raiva que eles têm. Então podem ter certeza, se essas pessoas realmente estão ressoando com a maior parte da população, qualquer censura contra elas terá efeito contrário. Aqui eu não estou defendendo nada, falando que é isso que vai acontecer. Não, é simplesmente o seguinte, toda censura na era da internet se volta contra seu censor, é o efeito Streisand. Então, eu acredito que se Nicolas foi eleito para deputado dessa vez, eu tenho certeza que na próxima vai ser para o senador. Podem colocar ele no exílio, né? podem fazer o que for, a não tem que tirem a vida de todos nós e mesmo assim alguém vai voltar né, em outra geração e ficar mais ainda, mas... A não ser que eles façam isso, como é que esse cara vai deixar de existir? Como é que alguém que agora está todo mundo conhecendo o Nicolas, ele passa a ser mais, mais importante ainda? Passa a ser cult? Nossa, esse cara são uns proibidão. E aí o moleque que está crescendo agora, vê uma coisa dessa, de que lado vocês acham que eles vão ficar? Do William Bonner, do, do, dos caras de 50, 60, 800 anos do PT? Ou vão olhar lá para essa turma cult, maneira, que está sendo censurada, patriota, nossa, esses caras são as pessoas interessantes no momento e não aprenderam nada com erros do passado, certo? Talvez os militares junto com Bolsonaro, eu falo que só talvez, é uma conjectura, não sei de nada, mas só talvez eles tenham aprendido com os erros do passado. Ao invés de tentarem suprimir os comunistas a todo custo, não... Deixa o desastre aí, deixa essas grandes empresas saindo fora do Brasil e o Lula não conseguir oferecer emprego para as pessoas. E aí, quando a picanha não chegar, semana os otários fazerem o L. E é só isso que a gente precisa fazer no momento, certo? Então, toda a força aí a todo mundo que foi censurado até agora, a Bárbara Te Atualizei, ao Nicolas Ferreira, certo? As coisas aqui estão cada vez mais complicadas, mas é assim que vamos evoluir, através da dificuldade, certo? E estamos aí com nossa quinta rifa, rumo a 350 rifas compradas, falta pouquinho. Muito obrigado para quem está ajudando o canal através dela, certo? É a era da livre iniciativa. É disso que eles têm tanto medo. Olha o tanto de números aqui. Cada uma representa uma tia do Zap, cara. Cada um representa um tio do Zap que fala Ah, eu curti esse moleque aí. Vou dar um apoio aí na ainda Quem sabe eu não sou sorteado por um desses três celulares. Olha que coisa, certo? Cadê a emissora Globo fazendo algo parecido? Nunca na vida deles, certo? A única coisa que alguém vai ganhar lá é um prêmio do Big da Brasil. Então muito obrigado, quero saber a sua opinião e até a próxima. Tchau, tchau.